Que, que leva as pessoas a se filiarem ao PSL, se não na eleição de 2018, só o patrimônio eleitoral do presidente da república. É isso que unificou as pessoas. Não tem perspectiva comum. Aquilo não é um partido político, aquilo é um condomínio eleitoral para se aproveitarem do capital político da extrema-direita liderado pelo Bolsonaro. Por isso que hoje está demolindo, implodindo, porque não tem projeto político. Mas, na verdade, o que eles fazem hoje é uma apropriação do Estado e eles não chegam a um consenso de como essa apropriação do Estado, ela precisa, ela deve ser feita. Não pensam nas políticas públicas, pensam no desmonte, difundem um discurso de ódio e agora se atacam. Pela primeira vez no Brasil, na história recente, a gente vive uma família que tenta dominar as estruturas do Estado. Um filhinho quer ser embaixador nos Estados Unidos, o mesmo filhinho quer ser o líder do partido na Câmara. O outro filho domina a comunicação e o Twitter. O outro filho utiliza a estrutura da Polícia Federal para não ser investigado. E as pessoas estão silenciando. Nós estamos vivendo caos político. A gente vive uma plutocracia, onde os ricos, eles pautam o modelo democrático brasileiro, mas mais do que isso, uma família que hoje está no poder pauta a República Brasileira. E o PSL mostra o tamanho das contradições. Ninguém se preocupa com o povo, ninguém se preocupa com as políticas públicas, ninguém se preocupa com a crise ambiental brutal que nós estamos vivendo. É degradante a situação que o Brasil se apresenta hoje para o mundo, governado pelo Bolsonaro e governado no Twitter pelo Carlos Bolsonaro e governado na liderança agora do PSL provisoriamente pelo Eduardo Bolsonaro. Então a situação que nós estamos vivendo ela é deprimente e é preciso que a população faça alguma coisa. A gente não pode conviver com esse descaso com as políticas públicas e com a condução do nosso país. E como deputado distrital mesmo, estando numa posição de legislar hoje pelo Distrito Federal, eu sou um militante, alguém que acredita na democracia brasileira, que luta por um país melhor e não posso me calar com a situação tão degradante que a gente tem vivido hoje na política nacional.